Anderson Ribeiro Holling é o autor desse documento, aí, são 15 páginas, o que ele está pedindo? A cassação do vereador-presidente da Câmara de Vereadores, Emerson Sainz Machado. Nós vamos perguntar diretamente a ele, ele que está envolvido naquele processo da denúncia em relação ao caminhão é, do vereador-presidente utilizado pela Secretaria de Infraestrutura. É. Mas nós vamos perguntar por que ele chegou a essa decisão de pedir, fazer o um pedido de cassação do vereador Emerson Machado. Alegando aí improbidade administrativa e também falta de decoro parlamentar. Olha, em decorrentes ocasiões, o, o vereador tem se mostrado bastante, como é que eu posso dizer, ele tem aparecido muito nas nossas mídias, só que infelizmente de forma negativa para o nosso município. Trazendo vergonha, de certa forma, para o nosso município, com o um crime ambiental que o mesmo provocou. É, essa situação do caminhão, improbidade administrativa, quebra de decoro, tem a situação do 0800 que, para bom entendedor, um pingue-letra. O que, que é o 0800? Foi um áudio gravado de conversa do, do, do vereador com o prefeito e outros membros do, do grupo deles, em que o vereador fala que não faz nada no 0800. Então, para bom entendedor, o que, que quer dizer esse 0800? É a improbidade é... administrativa relativa ao caminhão. Sim, é, o que diz na, na, lei genérica, na lei orgânica do município, não pode ter vínculo entre parlamentar e o serviço público, né? É a prefeitura, no caso. E a gente te, viu que teve vínculo, teve, inclusive, favorecimento, de certa forma. É o que apura também o Ministério Público, através da determinação que foi feita. E é o que a gente tem que parar para analisar, né? Se está certo? estou vendo é o seguinte, você protocolou esse documento junto à Câmara, deve ser entregue também a cada vereador, comissão de ética, comissão processante aí, você ainda... Vai entregar no Ministério Público? Sim, eu vou protocolar ainda uma, uma via no Ministério Público, no Tribunal Eleitoral e no Tribunal de Justiça. Agora, Anderson, é, muitas vezes algumas pessoas perguntam, essas denúncias não teriam cunho apenas política ou é mesmo o interesse de que as coisas se tornem claras? Isso é buscando saber o que, que acontece no nosso município, Você está correto. Porque se a lei determina que tem que ser de uma forma, por que, que ele faz diferente? Então, isso aqui é buscando saber se está tudo correto e que a justiça seja feita, como o Ministério Público vem trabalhando de forma correta, tanto nas denúncias do caminhão, que já foi, já foi feita investigação e saiu a liminar. Então, vamos buscar para ver se está tudo certo, que que o que, que o Ministério Público tem para dizer, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral. Não seria o interesse político de você contra a Emerson Machado? Não, nenhum. Eu quero melhor para o município de Alta Floresta para nossa cidade, a gente busca sempre melhorar, eu nasci aqui, cresci em Alta Floresta, não tenho intenção de ir embora, tenho família aqui, e eu quero ver a cidade crescer. Então, com tudo isso que está acontecendo, eu acho difícil, cidade ir para frente, com tanta coisa errada acontecendo. Você acredita que vai haver a maioria dos votos dos vereadores de Alta Floresta a favor do seu pedido, ou não? Olha, aí vai dar consciência de cada um deles, né? Mas eu acredito que sim, porque tem provas, tem, tem base, tem lei, tem tudo certo aqui para ter um julgamento correto. Se eles achar que está certo, que, que tem fundamento, eu espero que eles votem favorável né, à cassação, porque está tudo aqui, eu vou estar tá encaminhando depois uma, uma via para cada um. Recebeu tranquilamente? A Câmara recebeu? Olha, o rapaz que faz o protocolo ali falou que ele tinha que verificar se ele podia receber... Foi, verificou lá no gabinete do presidente e acredito, acredito que tudo normal, porque depois ele voltou, falou que podia receber sim e assinou, está protocolado aqui essa via. Tudo certo. Olha só, agora a gente vai aguardar aí o posicionamento do presidente da Câmara de Vereadores, Emerson E aí pessoal, bom dia, bom dia a todos. É, eu estou aqui hoje na Câmara Municipal de Alta Floresta, vim aqui protocolar um pedido de cassação do presidente da Câmara, vereador Emerson Machado. Aqui eu tenho pedido por quebra de decoro parlamentar e também por improbidade administrativa. Eu fiz aqui, eu tenho aqui montado um pequeno processo já protocolado pela Câmara. Eu protocolei o recebimento na Câmara, vou estar tá encaminhando para os órgãos competentes, vou protocolar agora há pouco também no Ministério Público, no Tribunal de, de Justiça e também no Tribunal Eleitoral. No meu ponto de vista que está acontecendo no nosso município é muito grave, é uma situação totalmente inaceitável e agora eu quero, quero acreditar e quero pedir que o pessoal os outros vereadores tenham um entendimento, uma leitura boa dessa, desse processo, façam uma investigação e que seja votado Aí pela cassação do presidente da Câmara, que no meu ponto de vista tem trazido muita vergonha para o nosso município. Em vários quesitos, em várias questões. Tenham todos um bom dia. E vamos pra frente. A Alta Floresta tem jeito, a gente tem que lutar. Recentemente tivemos uma, uma vitória aí junto ao Ministério Público, que inclusive com base nessa nessa situação que o Ministério Público concedeu uma liminar acusando o prefeito e o vereador de improbidade administrativa, com base nisso também que eu tenho, tenho entrado com esse pedido. Então, Vamos para cima.